Olá, eu sou a Maria do blog, blog, blog Maria e sejam bem-vindos à Semana Blow Up. E o que é, que é a Semana Blow Up? Vocês podem estar a perguntar. É uma semana em que vocês podem, em 7 dias, melhorar imenso a interação no vosso Instagram, melhorar as visitas que vocês recebem no vosso Instagram, porque é muito importante receberem visitas para converter essas visitas em novos seguidores. Por isso, se vocês estiverem prontos para começar, é só continuar a assistir. Espero que gostem. Vamos então começar o nosso dia 1 e hoje vamos tirar o dia para pensar sobre o que é que é o nosso Instagram, sobre as publicações que vocês vão fazer, de certa forma planear, porque planear é 80% do vosso sucesso no Instagram, 90% é uma percentagem louca, por isso saber planear os posts é muito importante e saber reconhecer o vosso público que temas é que são mais fortes para vocês, para vocês partilharem com o vosso público, é muito, muito importante. Por isso, vocês vão ter que parar para pensar sobre o que é que é a vossa marca, sobre quem é o vosso público, qual é o vosso público ideal, porque muita gente quer crescer um número, mas não sabe muito bem qual é o público ideal, por isso não o consegue de certa forma alcançar, porque não sabe bem o que é que quer. Por isso, é muito importante vocês responderem primeiro estas perguntas. A segunda coisa que eu quero dizer é que eu não quero que vocês publiquem todos os dias, este desafio não vai ser de publicar todos os dias e se isso for muito importante para a vossa marca e o que vocês estão a fazer neste momento, continuem, mas para quem não tem publicado muitas vezes ou que tem feito um esforço enorme para publicar todos os dias, vamos publicar dia sim, dia não, dia sim, dia não, para conseguirmos no dia não parar, analisar, ver o que podemos melhorar e passar para o dia seguinte, para a próxima publicação. Dessa forma conseguimos ter mais tempo para pensar, mais tempo para analisar todos os dados que nos forem aparecendo no posto anterior, como temos um bocadinho mais de tempo conseguimos de certa forma criar conteúdo melhor porque dedicamos um bocadinho mais de tempo nele, acho que vocês conseguem perceber. Eu não quero que publiquem todos os dias uma foto, um vídeo, mas quero que publiquem todos os dias no Instagram Stories isso é um ponto essencial, é um ponto que eu vou repetir várias vezes porque é muito, muito importante. No mínimo 5 publicações, 5 publicações no Instagram e, e eu Prometo-vos explicar tudo nos vários dias, dar-vos várias dicas, mas tenham-lhe intenção, atenção, no mínimo 5. E uma coisa que eu quero que tenham atenção também é que não publiquem tudo à mesma hora. Por exemplo, eu estou a publicar 5 posts às 9 da manhã e à medida que as pessoas vão fazendo mais publicações, o meu post, que não foi visto por imensa gente, porque a maior parte das pessoas não está acordada a essa hora ou está a fazer outras coisas nessa hora, está a começar a trabalhar, o vosso post vai sendo arrastado para o fim da lista e como vocês não publicam mais, não há forma dele conseguir ser puxado para cima. Por isso, se eu publicar às 9 e a minha publicação vai sendo arrastada para trás, se eu publicar novamente às 11 e ele volta ao início, e mesmo que as pessoas não tenham visto, se eu publicar novamente às duas, volta ao início e vocês conseguem alcançar muitas mais pessoas assim, mesmo que seja só 5 posts, tentem colocá-los em várias alturas do dia para conseguirem ter mais visibilidade, para conseguir chegar a mais pessoas, mas uma coisa que me falta dizer é tirem uma foto das vossas estatísticas principalmente das visitas de 7 dias no vosso perfil, isso é muito importante porque é esse número que eu tenho a certeza absoluta que vai crescer e é isso que eu quero que tenham atenção, por isso esse número costuma estar na página de perfil, na vossa página principal no top se vocês tiverem uma conta comercial mas se vocês tiverem uma conta de criador vocês podem encontrar esse, essa página nas estatísticas e depois em alcance no fim da página por isso tirem uma foto e se vocês quiserem podem também comentar aqui no youtube e também colocar o vosso nome no instagram e daqui a 7 dias quando vocês acabarem o desafio voltem cá e vejam se esse número está igual ou se está maior, que eu acho que tenho a certeza que vai estar maior. Revejam todas as vossas pastas, vejam se tem alguma pasta na vossa galeria de telemóvel que tenha fotos interessantes para vocês publicarem. Se não tiverem, aproveitem o dia de hoje para tirar algumas fotos, eu tenho muitos, muitos vídeos a ensinar a tirar fotos chanzins em casa com o vosso telemóvel, mesmo com a câmera frontal, por isso não há desculpa. Ok, vamos então fazer um pequeno resumo. A primeira coisa que vocês têm que fazer é perceber o que é que vocês estão no Instagram, que mensagem querem passar, qual é o vosso público-alvo, quais são os temas principais do vosso Instagram e depois tentar responder o melhor possível a estas frases. Eu quero publicar no Instagram para dar a conhecer alguma coisa, ajudar alguém em que, entreter de que forma e demonstrar o que, é. qual é a vossa mensagem e tentem perceber se em todos os vossos posts vocês conseguiram expressar algum destes pontos de alguma forma, ou na foto, ou na edição, ou na descrição, porque isso é muito, muito importante. Porque todos os posts têm que ter algum intuito. Nós não vamos estar a fazer esforço se depois não vamos ter resultados. Por isso, sempre que publicarmos alguma coisa, não pode ser publicar Apenas por publicar, para ter mais uma foto. Não podemos colocar uma foto que não reflita exatamente o que nós queremos passar, a mensagem que nós queremos passar. E vocês conseguem fazer isso muito facilmente se souberem qual é o vosso público ideal. Por isso, respondam a estas perguntas. Qual é o género Qual é a idade? Os interesses? Os gostos? Quais são os hobbies e as dificuldades que essas pessoas estão a passar? Porque o vosso público não pode ser toda a gente do mundo. Porque se vocês tentarem agradar toda a gente, não vão conseguir alcançar ninguém. Por isso, vou vos dar um exemplo. Um público-alvo em que o público é feminino, dos 18 aos 25 anos que tem como interesse a limpeza da pele e os seus produtos gosta muito de beleza os hobbies são a maquilhagem e a dificuldade que passam neste momento é o problema do acne e assim conseguimos ter uma visão do nosso público conseguimos perceber que tipo de conteúdo estão à procura quais são as dificuldades que têm e assim conseguimos gerar mais conteúdo sobre isso e por hoje para um é isso é um dia de reflexão por isso espero que vocês tenham gostado e vemos nos amanhã para o primeiro desafio